que eu tô tentando roubar esses parafusinhos aqui. 17 anos. Não, agora passa para ela lá, os parafusos. Nossa, você quer? Ah, é, rapaz, você quer já pega lá. Eu eu eu pego. Não, não dá para mim. Ô Larissa. Oi. Mas Diga que aí. coisa boa. Eu já falei ah, pra né? meio que você trabalhava, trabalha lá ou você ainda trabalha lá ainda? Na padaria? É. Não, eu é. acabei me dispensando de lá. Ah, mas você vai arranjar um outro serviço. Ah, bem, se né? Deus quiser. Amém. Ah, Vamos Deus sim. Se, se duvidar, eu vou estar trabalhando na padaria do lado de casa. Se duvidar, graças a Deus. Ah, que coisa boa, viu? Graças a Deus, aí ah. não precisa de ter período de ir buscar, de voltar, algo do tipo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tranquilo. É. A avó é. só não está vindo aqui porque deu um probleminha nas costas, deu uma travada. Porque ela não está conseguindo nem andar direito. Essa coisa é de quem já passou dos 60? Uh! Pode ter certeza, é. mas também é porque como ela quebrou o fêmur, né, então acabou afetando também e ela não pode ficar muito parada. Então com o tempo ela acabou ficando parada porque ela só fica sentada fazendo tricô e tal, mas aí agora ela tá, tá travada, mas ela tá andando, só que não tá andando muito, né. Mas a gente tá estamos cuidando dela, graças a Deus. Minha tia tá aí, também, graças a Deus. Ah, é mesmo? sua tia? Tá? Minha tia tá aí. Minha tia Aldo é, e minha mãe gente, só não tá. Estão tudo ah. é pra filar boia, se você perceber. É <risos> <eu>, Toninho, <risos> e você <risos> tem que cozinhar pra esse pessoal todo? É, oi, fazer o Tony. quê? Toninho. <risos> o Toninho. É. <risos> é. Faz nada, <risos> né? só. Faz nada, só. O Toninho, que coisa boa. Faz nada, me né? Me fala aqui, quantos netos? Hum. Vai, ó. Hum. De neto, hum. você tem o Frank, Frank Willy, o Willi, eu, eu, o, o Lucas, Lucas, só. Só. De bisneto, você tem quem? O Rafa, o Rafa. e o Gabriel. Rafa e o Gabriel, é. Né? Exatamente. E daqui a um tempo vai aumentar esse negócio, vai, viu? Vai. Uh? Esses bisnetos. Não, a merda é que quando aumenta os bisnetos, aumenta a idade. Né? É. Você queria assim. o quê? Eu queria que parasse, pô, voltasse. Uh. E aí, voltou a gente pequeno, ferrou, aí. Ai, Toninho, você, você tá com o mesmo desejo meu, né? Eu cheguei aqui e eu falo assim, ô Toninho, há 40 anos atrás você era bem mais novo. É, 40 não anos era? mais mais novo. Mas há 50 é. anos você era mais novo ainda. Mais né? novo ainda. Uh? Mais, mais novo. Agora para, senão não vai ter ano. É. <risos> <risos> Toninho, <risos> quantos tá... anos? Você tem tá. tá. 81. 81. Às vezes é 82. E a, e a Larissa tá com 17 anos. Exato. Você lembra quando você tava com 17 anos, Tony? Lembro. Era bobo. Pescava? <risos> Pescava, ah, isso. Caçava. Pescava, <risos> caçava com as pingadas do meu pai. Ah, Uma 24, é. dois canos, belga. A é. segunda belga que entrou no Brasil. Leite Lopes, esse que dá o nome no aeroporto aí. É. Era patrão do meu pai. Uhum. E ele comprou. tá falando de uhum. Ele comprou. Que ele tinha um estoque de arma, ele tinha um guarda-roupa, ele tinha mosquetão, ele tinha aqueles revólver com, com, com coronha. eram Coroia. uns coach 44, desse tamanho assim com coronha. Eu tive coisas na mão. E ele tinha um guarda-roupa. Você abriu o guarda-roupa assim e tinha uma arma de tudo quanto é jeito que você possa pensar. Sabia, uma você arma lembra, curta, com. Você vida, lembra não. da garrucha? Lembro, eu tive. Eu tive garrucha. Eu tive uma garruchinha. O, o cano era desse tamanho. Era, o cano era menor do que a, a embocadura dela. O João Borges me tombou ela e jogou fora. Aí eu comprei um revólver. Aí eu já tinha 18 anos. Aí onde eu ia ia com o revólver. Chegava, eu chegava com a dona Nora no, no cinema. Eu chegava na frente do, do gerente assim, tirava o revólver, pegava no cano do revólver e guarda para mim. Ia lá, assistia o filme, quando eu voltava, minha arma, por favor. Pegava, põe na cinta e saía. Porque você não pode ficar dentro de um local com bastante gente hum, armada. Armado? É, você não pode. A lei não permite. Mas eu tinha porte, tinha tudo. Qualquer coisa já puxava a carteirinha e já fazia assim pro, pro cara, o cara, tudo bem, pode ir embora. O cara chegava e me e falava, estou armado. Pode ir embora. Mais nada! Graças ao bom Deus, nunca precisei usá-la. É, mas impôs respeito, ah, né? Impunha, impunha. impunha, respeito. Impunha, que eu me lembro uma vez, que tava um grupinho assim, então não sei o quê, e eu fiz um movimento, o cara viu que eu tava com ela Aí um falou pro outro assim, ah, vamos comprar o nosso também, depois nós falamos com ele. ele Foi, estamos aí, quando vocês quiserem. Sim. Hum, todo chique, né? Eu chegava Foderoso. no cinema com a Dona Nora e falava Aguenta as contas Chegava lá, abriu, coisa, tirava o revólver Pegava no cano do revólver e entregava pro cara Guarda para mim Você não pode entrar dentro de um salão Que tem aglomeração armada uhum. de, Nada, casa de espetáculo, nada Tony, eu tô fechando Esse, esse registro aqui, muito bonito Que dia que é hoje? Não. Hoje é dia 28 de, de que mês? Julho De que hum. ano? De 2022. 2022. Eu não lembro nem. Nós como estamos vivo ainda, Toninho. <risos> Toninho? <Putz. risos> você é de que ano, Toninho? 41. 41. Você é bem antigo, né, Toninho? Sou. Mas você é mais é novo 41. do que eu sou. 41. Sou é, Angenor. Eu vou, né? Angenor. Você sou... está com 93? Eu tá, eu nasci, você vai chegar lá, viu? Eu nasci na época da guerra. É. Você é fruto da guerra. Eu acho que era, né? Minha mãe me fez de <risos> oh, foi da Mas um que prazer. eu conheci meu pai, eu conheci. Fiz não de conhecer meu pai. Aí encontrei com ele lá no no aeroporto de Congonhas. Tony Carlos Silva Rodrigues, o nome dele. Peguei um cara do DOPS, meu amigo, e falei, olha, eu preciso conhecer esse cara aqui, ó. e dei o um nome pra ele. Aí eu trabalhava no banco e eu era chefe, eu sentava na última mesa na sala da, do banco, né? Era uma agência. Toninho, vem cá. foi lá. Eu vou te mostrar uma coisa. Você me garante que você não vai... Falei, não, cara. O que que é? Ele pegou fotografia e pôs assim. Eu olhei, olhei, falei, puta cara feio, cara é teu pai. <risos> é. oh, o filho da puta. Eu falei pra ele né, que eu gostaria de conhecer meu pai e tá, tal, não sei o que, e dei um nome. E eu falei: olha, que eu saiba, ele trabalha no curtume em Andradas. E tal, tá, não sei o que, o nome dele é Antônio Carlos Silva Rodrigues. Puts, você acredita que o cara foi lá na coisa? Toninho, vem cá! E descobriu quem é. O Toninho, ele, ele trabalhava no DOCS. E, e você. E ele tinha outros filhos? Ah, não, não sei, não sei. Eu conheci. Eu conheci tudo. Ele chegou para mim e falou, olha, inclusive... Você pegou o nome dele? Eu peguei o nome dele. É, ele é Antônio ele Carlos Silva Rodrigues e eu, Antônio Carlos Oliveira. É. é quem que registrou foi minha mãe. É. A minha mãe, para diminuir o assunto, a minha mãe era garota do programa. E teve um caso com o cara lá e eu, eu sou meio teimoso, né? Ela tentou me jogar fora de tudo com é jeito, eu acho que tomou até bosta para pôr para fora, mas não teve jeito. Aí eu nasci, aí ela pegou e botou o nome do cara. Só que eu sou Antônio Carlos Oliveira e ele é Antônio Carlos Silva Rodrigues. E eu com um amigo no DOPS, pô, foi moleza. Eu falei para ele, escuta... E como que você pegou essas dicas que ele, o nome dele, esse Porque a minha mãe nunca escondeu. Nunca escondeu? Não, ela nunca escondeu. Ela falou, seu pai chama isso e tal, não sei o que... Na época eu tinha 18 anos. E se não me engano, ela era garota de programa. É. E eu sou teimoso, né? Ela tentou é. me jogar pra fora de tudo quanto é jeito e eu só saí com 9 meses. Pastor, me dê licença, eu vou lá ajudar minha tia, que minha tia tá arrumando as coisas, eu vou ajudar ela. E foi, foi um prazer ver você de novo. Pode ficar aí com avô, viu? Qualquer coisa você teve. Você sabe tá que tá sua bom? avô é meu amigo, né? Lógico que sei. Mas ó. Ó, oh, há muito tempo. Muito tempo. E vocês também, né? É óbvio, A né? A Silvia, <risos> né? Mamãe tá lá em casa pessoal. trabalhando, meu pai também, meu irmão também, tá trabalhando, graças Coisa a Deus. Coisa boa. Aí, tô isso aí que arranja. Não. Arranja filho, depois vem uma neta bonita é. para cuidar <risos> da não, gente. Não, minha família é linda, pô. É. É. Se eu isso, não tem a dor. Melhorou é. muito, né? Porque você casou com a dona Aurora, né? É, é que ela, Ajudou bastante. Mas é, ela que quebrou o galho, né? <risos> é. Dependesse de mim... Você não tava não mais... É. É. Mas, pastor, Falou, mim, então. Um, um abraço, um, um abraço. Deus. Tá, lá, os Deus. parafusos aqui que não é assim, não, não, deixa eu levar os parafusos para lá, então você vai esquecer. Ah, você tá. já tava jogando os parafusos fora. É, é meu, guarda lá. É meu, guarda lá. Aí eu vou filmar essa moça bonita andando. É bonita. É bonita. É bonita. E como diz o outro, e é bonita. Tá puxando a mão, é? Tá <risos> é. Olha lá. Que que é? Quem é? A que mulher tá bom, preocupada na saber quem é que é.